Alô, nossos seguidores que nos acompanham no R-Mix no ar. Estamos aqui na guarnição Especial da Polícia Militar, município de Mafra. Final do ano chegando, Natal chegando também. E a Polícia Militar está imbuída aí numa campanha de arrecadação para brinquedos, para as crianças carentes. E o subcomandante aqui da guarnição está conosco, capitão Márcio, e tem mais referências, mais informações para vocês que estão nos seguindo nesse momento. Capitão, tudo bem? Tudo bom. Olá, ouvintes. Olá, Márcio. É sempre um prazer estar aqui conversando com a Rio Mafra Mix. É, referente a essa essa campanha, é uma campanha estadual. Seja um Papai Noel, é, Mafra também está adotando a campanha aqui na, na nossa região. É, a gente tá, vai estar tá recolhendo aqui no Quartel de Mafra é, brinquedos novos, usados, que estejam em condições, né? Alimentos e produtos de higiene, né? É para a gente poder trazer um pouco de felicidade daqueles que precisam também, né, nesse momento de Natal. Aí, né? Então, é, o, o batalhão aqui, o novo batalhão, né, o 38º batalhão agora, vai estar tá recebendo, vai estar tá disponibilizando aqui um local para aqueles que podem e querem é, ajudar o, o, o Natal de, das pessoas que precisam, vamos estar aqui recebendo e, e condicionando para no final a gente estar doando para as entidades beneficentes que mais precisam da, da ajuda nossa, né? Subcomandante Márcio, até o dia 22 à disposição da comunidade para essas arrecadações. Perfeito, até o dia 22, exatamente, mas é até até depois também, se precisar, a gente está recebendo, a gente dá um encaminhamento aí, porque é, todo dia tem alguém precisando, né? todo dia tem alguém precisando da nossa ajuda. Até porque a própria Polícia Militar, por o seu trabalho, as suas ações na comunidade, já tem também esse filtro dessa carência da comunidade. Perfeito. A gente é, a gente trata com, com a comunidade de forma geral, né? Estamos em, em todas as áreas, né? É, entregaremos na, é, t -t -t tudo que for arrecadado, nós entregaremos nas, na ação social que já tem o local para destinar esses, esses, esses brinquedos, esses alimentos e esses produtos de higiene. Né? Então, recebendo, até depois do, do período do dia 22, do dia 22, a gente também vai repassar é, para a ação social para eles darem o encaminhamento né, desse, de todo esse material. Sr. Márcio, um bom momento para nós falarmos das ações da Polícia Militar, como é que vai acontecer, principalmente agora para esse final de ano, segurança, pessoas que viajam? Márcio, é, a Polícia Militar continua, é, ordinariamente, diuturnamente, é, fazendo as suas atividades de fiscalização, ou seja operações, é, pc barreira, é, varredura nos bairros, né? E, espe especialmente, no final de semana, a gente tem pego pessoal aqui do expediente para poder tirar um serviço à noite e estar tá ajudando né, o pessoal do, do Serviço Ordinário, o pessoal do Operacional da Rua, a, a aumentar essa, essa fiscalização. Todavia, tendo em vista que, no final de ano, o pessoal daqui de Mafra né, vão, vão, é, descem para as praias e, e vão curtir seu, seu, seu Natal, seu final de ano aqui na, no litoral catarinense, a gente tem o programa Viagem Segura, que é, consiste na, na vinda do, do, do cidadão aqui, do residente Mafrence, né aqui no quartel, preenche um formulário e aí é repassado para o setor operacional, para a sessão técnica, do qual ele disponibiliza algumas rondas. Né? A gente sabendo que a pessoa não está em casa, a gente vai estar fazendo essas rondas nos bairros. A rede de vizinhos já é uma entrada disso também, né, dessa, dessas informações. Então, a, a pessoa que já está na rede de vizinhos, ela pode já é, passar essa informação para a Polícia Militar, através da rede de vizinhos, né, e também esse programa Viagem Segura, que já é bem antigo aqui na, na PMSC, já é muito utilizado aqui na PM de Mafra, que, o, re, repetindo, né, o cidadão aqui, o residente, uma frença, ele pode vir aqui no, no quartel, ele vai preencher um formulário na recepção, essa, essas informações vão ser repassadas para o setor operacional, que vai é, programar algumas rondas, né? É, na, na, na, no bairro, na, em frente à residência desse cidadão. Senhor comandante, muito obrigado pela sua presteza, sua gentileza em atualizar essas informações, essa chamada, principalmente nesse momento de solidariedade com a comunidade de Mafrença. A gente quer agradecer aos que já doaram, porque a, a, a campanha já começou desde o dia primeiro, né? Então vamos agradecer a todos aqueles que já estão é, ajudando o, o próximo, né? E, e pedimos apoio aí da comunidade para mais doações. Pedindo, pedi, pedimos também aqui que, como sempre, o povo mafrense, bem ordeiro, é, é viagem tranquilo para o litoral, né? para pra, pra, as festas de finais de ano. Não exagere, né? não exagere demais. né? Então, é, desejo a todos aqui da, da cidade é, um bom final de ano, um próspero ano novo e um, um feliz Natal. Muito obrigado. Agradecendo, portanto, mais uma vez, a participação do subcomandante da Guarnição Especial da Polícia Militar, Mafrense, o capitão Márcio, com essas observações e também esse pedido de solidariedade nesse momento para as pessoas mais carentes da nossa comunidade. O RMIX no ar, com o apoio de Cicóbica de Norte, temos o apoio também de nobre ofício, sempre acompanhado também por, pelo Papa Tudo e da Clínica Odontológica Romanha, no centro de Rio Negro, na rua Dr. Ovante do Amaral, número 100.